Olá, agora no YouTube! Hoje eu vou mostrar como você poder falar com o um fone de ouvido no computador, tipo, gravar alguma coisa, sabe? Um vídeo, alguma coisa assim. Você vai lá, você encaixa o um negócio na entrada de trás do... do CPU. Você encaixa o fone entra de trás do CPU. Na Você vai no painel de controle, hardware e som, som, gravação, microfone. Ó, oh. microfone microfone é em Um dos dois. Esse é tá um assim. Vai, se tiver funcionando, vai estar um certo aqui, e quando você falar vai subir, ó. O, oh. oh. viu? Vai ficar bem alto, vai ficar bem alto, aí. One. É muito baixo, reclama, tá? Pode reclamar que eu. Aí você clica, propriedades, níveis, aumenta tudo aqui, ó. Dá ok. E pronto, faz. Se não entender muito, pode clicar, falar.